Você tá usando camisinha? Tem que usar, a porra! Mas eu vou ignorar esse aviso porque eu vou fazer esse vídeo no pelo. Muito pelo! É, this is parta! E a mulherada pera fazendo essa porra pra pegar a mulher. Olha o mulherômetro. Ele diz que dias melhores virão. É, mas o assunto desse vídeo aqui é super importante, então fica ligado. Vou resumir o assunto desse vídeo numa proposta. Que tal se a gente criar uma universidade federal do Brasil? Essa universidade seria diferente das outras. Por ser brasileira, ela ia abranger o país inteiro. É uma universidade virtual. resga Então você já vê que o foco desse vídeo é ensino superior. Por que ensino superior? Porque no ensino superior as pessoas têm capacidade de seguir por si próprias o seu caminho sozinho. Lógico, senão não teria capacidade de estar no nível superior. Então essa proposta de ensino virtual tranquilamente pode ser reservada ao nível superior senão a pessoa não teria capacidade. Eu não vou falar sobre educação em si, porque é muito amplo, teria que ser um vídeo só para isso, tá? Então, só que a gente, tem, a gente já sabe o seguinte que pensa num país que tem pouca educação e um país que tem muita educação Qual que é melhor? O que tem muita educação, porque tem mais profissionais, tem mais pessoas com capacidade de criação, de raciocínio, de fazer coisas pela sociedade e o padrão de vida fica melhor, OK? E o ensino virtual, ele tem um papel super importante, porque ele é muito mais barato. Cara, assim como eu tô falando para agora, você tá entendendo? Então, é algo que funciona, OK? Qualquer pessoa pode gravar. Todo mundo do planeta vai ter acesso, vai ter acesso várias vezes e para sempre. Cara, um pequeno esforço que eu posso fazer durante esse momento vai continuar servindo para todo mundo e para sempre, ou seja, infinito. Então, você vê que o custo disso fica extremamente menor, porque basta organizar uma aula bem feita, que, cara, isso vai estar disponível para sempre e para todos. E é esse o princípio dessa universidade, por isso que o custo das aulas vai cair drasticamente. Eu vou explicar como isso vai funcionar. Aulas virtuais não é um assunto novo. Existem universidades que já fazem isso, como a USP, e quem souber de alguma pode colocar aí na descrição para a galera conhecer, tá ok? Então tá, isso não é novo, já acontece e muitos cursos são de graça. E a ideia da Universidade Federal do Brasil é fornecer para todo mundo de graça essas aulas e o material didático. Ou seja, todo mundo teria as ferramentas para aprender. E não tem desculpa, praticamente todo mundo hoje tem acesso à internet e pode ver isso daí. Quem não vê é porque não quer. Então vamos lá, como seriam feitas essas aulas? Bom... Existem professores espalhados pelo Brasil inteiro que dão essas aulas, mesmo em universi outras universidades federais ou particulares. Essa galera, se quiser, pode se reunir por grupos virtuais, mesmo de discussão, e estabelecer um plano de aula bem didático, focado na didática e no assunto. Ou seja, seria um aulão especial, assim, super power, para ensinar conceitos que já são estabelecidos pela academia e tudo mais com bibliografia e tal. Então, fariam a melhor aula possível, que poderia ser feita até por atores que, enfim, sabem passar bem, transmitir a emoção do conhecimento e até dependendo, uh, reservar um orçamento para fazer animações, coisas assim, né, para incrementar o conteúdo e passar para a galera. E tem um porém. Bom, o conhecimento está sempre em construção e evoluindo. Então, muitas vezes, aulas feitas com o tempo acabam ficando desatualizadas. Então, naturalmente, o que vai acontecer? Obviamente as pessoas vão vendo a necessidade de fazer atualizações e fazem aulas para atualizar determinados temas. Então vai ter a versão da, de, de determinada aula de um ano, de um outro, ou mesmo dependendo de semestre. Isso depende da necessidade. Claro que matérias como matemática, por exemplo, que é uma coisa bem exata e difícil de ter alguma coisa nova, assim, às vezes surgindo, a atualização vai, ser, vai sendo menor mas, por exemplo, matérias de tecnologias que estão surgindo por aí, a atualização seria muito maior. Então, nesse ponto de atualização, é naturalmente... Só que assim, cada atualização que fosse feita, seria na medida das necessidades, e o custo ficaria muito barato ainda, porque é virtual. E tem outro detalhe, muitas vezes, o conhecimento não é consenso na academia e tudo mais. Isso, lógico, pode ser explicado na aula, mas caso algum outro professor tenha outra linha de pensamento ou mesmo queira aprofundar no assunto feito, professores e pessoas profissionais podem fazer aulas disponibilizando bibliografia e tudo mais e naturalmente vai sendo acrescentado ao acervo. Ou seja, dentro dessa Universidade Federal do Brasil, que seria um site que todo mundo teria acesso, a pessoa entra lá num curso, entra na matéria e naturalmente vai ter várias versões para ela aprender. Cara, que lugar do mundo no passado teve esse tipo de chance? Nunca! Cara, a gente tem a melhor oportunidade de formar profissionais por aí. Aliás, formar profissionais é apenas uma pequena parte do que a universidade faz. O compromisso dela é em desenvolver o conhecimento. Mas vamos esquecer esse papo da pesquisa e isso deveria ser muito mais incentivado, não é? E vamos focar só na aula aqui na formação de profissionais e nas vantagens para a sociedade. Tá ok? É, estressa não, cara. Esparta! Para o aluno, ele teria acesso a todas as aulas do currículo que são teóricas pela internet. Até práticas ele poderia assistir e tudo mais, até... Só que é o seguinte, ele pode assistir as aulas, mas a sociedade precisa de profissionais que entendam da coisa. Então, naturalmente, precisa de avaliações para saber se aquele cara entende da coisa que ele está estudando. Então, é aí que vem os outros aspectos da universidade, porque nem todas as aulas são teóricas e existem, vai precisar de avaliações. Então, como a maior carga do currículo de todas as disciplinas que existem por aí é teórica, vai ser praticamente tudo de graça. Poucas aulas serão práticas e dessas, muitas das pessoas podem assistir teoricamente, porque se tivesse na aula prática, estaria vendo a visualização e teria a parte de experimentação. Então, apenas essa pequena parte de experimentação das aulas práticas deveria ser prática. Aí, isso poderia ser paga, porque naturalmente as pessoas existem recursos mais limitados no mundo físico que no mundo virtual. Então, essa pequena parte de aulas práticas seria paga, assim como as avaliações. Não haveria mais a necessidade de ter um professor físico passando um ano inteiro dando matéria Ele ficaria com esse tempo todo livre, bastaria dar aquela pequena aula dele que serviria para vários anos E depois ficaria só como avaliador, de, frequentemente fazendo aulas de atualização Essas avaliações virtuais, naturalmente, o professor pode corrigir e isso deve ficar na internet A correção da, de, tudo, de toda a matéria que ocorra não só as matérias teóricas, como às vezes pode ter provas orais mesmo E sendo filmadas e colocadas na internet, para que todos tenham acesso Então assim, é algo para evitar ocorrer corrupção, tá? Mas naturalmente, já existe corrupção hoje, então assim Não adianta falar, ah, e se formar algum profissional mal, prof, mal feito? Hoje em dia também forma, então esquece O interessante é pensar no lado positivo Quantos é, profissionais bem capacitados seriam liberados para trabalhar por aí? Ah, agora você está entendendo o foco da coisa. Aumentaria muito. E lógico, as avaliações seriam pesadas para formar gente competente. Velho, vai estar tá a prova lá na internet se você tiver alguma dúvida, você pode ir lá, coçar, vai estar tá disponível para todo mundo. Esse esquema da universidade tem que ser assim. Lógico, está formando profissionais para a sociedade, são profissionais competentes. Então a sociedade tem que ter a capacidade de ter tudo disponível ali, para ela poder conferir depois. Então as avaliações vão estar tá tudo lá, tem que ficar na internet para todo mundo ter acesso. Ha. E véi, se aparecer algum retardado querendo falar que Ah, os pobres vão ficar escolhidos porque tem parte pra pagar, não é toda grátis Véi, dá vontade de quebrar a cara das pessoas que falam isso Primeiro lugar, porque hoje os pobres quase não têm chance de estudar pra chegar na universidade A maioria nem tem condições de passar no vestibular E principalmente, mesmo que se crie cotas pra eles passarem Vocês estão limitando as coisas por baixo porque o que é Universidade Física? São poucas vagas porque o espaço é limitado e naturalmente dessas poucas vagas, algumas serão destinadas a cotas. Ou seja, é a minoria da minoria dos excluídos que vão poder entrar para estudar na Universidade de Ensino Superior. No mundo virtual, que é essa proposta que eu estou oferecendo, cara, isso é infinito e é para todo mundo. Então, os pobres têm acesso a aulas de graça, que em outras condições seria difícil. E mesmo que um pobre passasse na Universidade Física, presta atenção. Presta atenção nisso. Ele gasta muito dinheiro com ônibus e materiais didáticos. Pô, faz a soma disso durante cada dia, durante o um mês, durante anos, e vê o que ele gastaria no ensino virtual. Pô, muita gente já usa a internet hoje em dia para redes sociais, que é excluído e tudo mais. Então, o uso da internet já praticamente está pago. Então, só aquela economia que ele gastaria com ônibus e materiais didáticos já paga para ele estudar e sobra muita grana. E dessa grana aqui sobrar, aí sim pode pagar essas aulas Particula uh, vamos dizer particulares, mas pode ser do governo cobrando uma taxa, essas aulas práticas que ele teria que fazer, e as avaliações. Então, quer dizer, basta ele trabalhar um pouquinho, economizar um pouquinho de dinheiro, ele daria conta de fazer todo o ensino superior que ele faria no ensino físico, passando ainda. Os pobres são os maiores beneficiados. E não só isso, eu falo com confiança que vai sobrar dinheiro, porque é o seguinte, porque tem muita gente que não é pobre e não passa. Quanta gente que fica aí fazendo vestibular? paga cursinho caríssimo, bomba, volta a estudar, bomba. Cara, está desperdiçando muito tempo de vida, estudando coisas que jamais vai aproveitar na vida, vai passar depois e esquecer aquilo tudo. Então, imagina quantas dessas pessoas que ficam repetindo de ano para estudar de novo, só para passar na universidade, se elas já começassem direto no ensino virtual. Ou seja, elas estariam poupando tempo de vida, estariam estudando algo que gostam, iam se dedicar mais, iam se identificar mais com a coisa, e evoluir, formar muito mais profissionais, e o que acontece quando formam muito mais profissionais? Naturalmente eles ficam mais acessíveis à sociedade. Ou seja, os pobres precisariam pagar menos dinheiro para ter acesso àquele serviço nas suas vidas. Ou seja, sobraria mais dinheiro para os mais pobres. Então eles dariam conta de pagar as coisas que eles tivessem que pagar com o ensino virtual da Universidade Federal do Brasil. Por isso ela se paga para todo mundo. Aí você fala, velho, mas o governo não gastaria mais dinheiro com isso? Bicho, faz uma auditoria pública da dívida. Sobraria dinheiro pra caralho, pra caralho, você não tem noção do quanto Ou seja, só do tantão que ia sobrar de dinheiro pra gente Só uma partezinha dessa já custearia essa universidade virtual Que praticamente o custo dela é muito barato Em comparação a todo o benefício que vai gerar muito mais, O custo-benefício é muito maior que a universidade física Então, ou seja, a sociedade ganha mais profissionais A gente passa a ter as coisas com um acesso delas muito mais barato E tudo melhora, melhor para todo mundo não. Algumas pessoas vão se rebelar contra isso e eu vou falar quem são. O primeiro caso eu já falei: são cursinhos que preparam as pessoas para vestibulares e para o Enem. Cara, olha só, é um tipo de seleção que faz as pessoas perder tempo de vida estudando coisas que jamais vai aproveitar lá para frente. Não seria muito mais inteligente os alunos aproveitarem seu tempo estudando as coisas direto da profissão? Lógico, não ia ter mais vestibular, as pessoas já entrariam em tempo que gastariam no cursinho, já adiantando o tempo de estudo da profissão. Olha tanto que é legal. Então tá, isso já é uma indústria que iria se ferrar por causa disso. Não só essa dos cursinhos particulares, como as universidades particulares também, porque elas cobram muito caro dos alunos para ensinos físicos. Se fosse pela internet, o que aconteceria? O custo de praticamente todo mundo já assiste as aulas de graça. Pê. Pra que alguém vai querer pagar? Segunda indústria que se ferra. E a terceira o tipo de entidade que iria criticar são os conselhos de classe. Por quê? Existem certas profissões que são elitizadas, falta esse tipo de serviço na sociedade e a tendência é ter, manter poucos profissionais para que esses caras ganhem mais. Mas não é mais interessante para todo mundo ter mais acesso a serviços de profissionais? Como, por exemplo, mais médicos, mais engenheiros, mais pessoas que tenham tido a oportunidade, que entendam das coisas e possam oferecer? Porque naturalmente se diminuir o custo para todo mundo, melhora a qualidade de vida de todo mundo. Só que o problema é que todo mundo se foca em evitar que os outros cresçam, saca? A gente se limita muito por baixo, quer cortar a perna dos outros para que eles não fiquem da nossa altura. Porque ao invés disso a gente não pensa em criar para todo mundo crescer. Se a gente começar a combater problemas na raiz, cara, cuidando do ensino virtual para ele crescer, a gente vai ter mais profissionais, vai ter mais educação, isso não é melhor? Em qualquer ótica, isso é melhor. Se houver alguém contra o ensino virtual, que se manifeste agora ou cale-se para sempre. Tem alguém contra? Hã? Tem alguém contra a educação aí? Fala, cara. Fala. É, estressa não, cara. Esparta. Barba é bom. O seu café da manhã fica sempre com você. Hum...